Há 22 anos, quase por acaso, começava no tradicional bairro carioca de Ipanema um movimento espontâneo que tentava levar de volta às praças o carnaval de rua. E neste momento, estava criada a Banda de Ipanema, um movimento vitorioso que não só levou o carnaval às ruas, mas também conseguiu uma integração da comunidade. O Fred é um fundador da Banda do Leme, uma das bandas mais tradicionais, com a segunda banda a ser fundada no Rio de Janeiro. Ele vai nos contar as origens da banda, porque a banda não é carioca, a origem dela é mineira, não né, é, Fred? De Minas. De Minas? E o bar? Como é que é essa história? Por volta de 1969, 70, nós vamos ao bar. Eu, Albino Piero, Ferdi Carneiro. para um sítio chamado Sítio Divino, não é? Divino era um... Não era bem um sítio, era mais uma fazenda. É? que... Depois de o bar você caminhava mais de carro assim, mas cinco quilômetros estava em um bar, um negócio maravilhoso e quando o ônibus parou em um bar, nós sentamos num bar e daí vimos com pela... Como com isso essa... aqui né? <risos> é, como isso aqui, com a cachaça, a cachaça de um bar. Aqui eu o em regra, né? Aqui o e nós vimos passar a banda de um bar. Então achamos aquilo um negócio sensacional, as pessoas de Terno Branco, as Mulheres de Militrosa, né? uns músicos maravilhosos. E na viagem de lá para cá, o Albino Pinheiro resolveu criar a banda de Ipanema com o Ferdi Carneiro. E havia um movimento muito grande. E para isso, para que a banda de Ipanema tivesse uma repercussão maior, era necessário era criar também uma outra banda lá no Leme, para vir uma polêmica. Tanto é que nós criamos lá no Leme e convidamos a banda de Ipanema para ser a madrinha da banda do Leme. E depois dessas duas bandas começaram a surgir muitas outras. Uma banda da Ferreira da do Júnior e mais recentemente o bloco Simpatia, Quase Amor. Então nesse momento, quer dizer, eu acho que é fundamental e importante que coisas como... Simpatia com as Amor fazendo e eles fazem um apoio incrível, né? de uma massa que nunca participou de Carnaval Quer dizer, a classe média tinha um pouco de medo de rua, ainda tem né? e a, o charme de, de Simpatia com as Amor é esse, quer dizer, ele traz todo mundo pra rua Pois é que eu senti que a banda de Ipanema, esse ano por exemplo, estava muito assim, com turistas vendo um pequeno grupo aquele grupo tradicional, de ah. intelectuais tudo isso, que fundaram a banda e os músicos, sabe, a Garotada do Morro brincando, mas é uma coisa muito distanciada das, do bairro Ipanema não está acontecendo isso? Não, eu concordo com a impressão. Vou fazer um passo com você. Na verdade, você não pode pretender, quer dizer, que 15 mil, 20 mil pessoas, não sei quantas pessoas tinha, eram vários quarteiróis. Quer dizer, a Banda de Palhama era um fenômeno que ultrapassou o limite do bairro. Nesse sentido, eu concordo com você. É falou. que tinha muito turista, que você via de não, Paulista, pessoas de fora, Não, não né? só Paulista turista, quer dizer, era gente de, que não é do bairro. do... do de Ipanema, que se incorporou, porque a banda ela virou, em termos de carnaval, ela virou uma forma de comportamento carnavalês. Isso ultrapassa o fato de ser barrista, o fato de você ser de Ipanema, ou ser daqui do lado de Copacabana, ou ser do Leblon. Mas a banda de Ipanema ultrapassou o limite geográfico do Parque de Ipanema já há muitos anos. 14 anos. Aniversário hoje? Aniversário hoje. Quem são esses passistas? São da banda? Os são da, na, são da tra, tra, tradição. Hum. Quero prestar homenagem aqui à banda. Como tem também aí do Império, né? Os passistas da, da Império, vem Vamos fazer o um nosso desfile agora, saindo da Sá Ferreira, Copacabana, entrando a Xavera Silveira e voltando pela Atlético. Para centralizar aqui novamente né? Quantas pessoas estão participando da banda desse Nesses carnaval, últimos carnavales? É, mais ou menos 5 mil pessoas Impressionante, cada vez Cresce mais a banda É uma banda familiar, você vê As crianças, as senhoras Não tem problema aqui Vem a vovó, vem a mamãe, vem a tia Uma Isso banda é familiar não, Familiar mesmo né? é o bombom sonho de bate. Uma delícia feito de chocolate couro de entendeu? Nossa. Ai. Opa, ia Vou abrir a sacris. Eu sou candidato a vereador. Me disserte. Inicial movimento espontâneo da comunidade do bairro A banda de Ipanema passou a ser Uma tradição turística da cidade E hoje, só não vai tocar em outros estados Como também atrai pessoas De até países distantes Num toque tão mágico que soma simpatia Alegria, samba e muito bom humor O bloco é uma... a continuação da banda de Ipanema? Não, não tem nada a ver Quer dizer, O bloco é o bloco de simpatia com as amor. É. A gente não tem nada a ver com a banda então nós somos criados agora, mas a banda continua e a gente espera que termos uma vida longa. Quantos anos existe agora? Esse é o segundo, segundo ano que existe. Segundo ano que existe. Como é que vocês organizam? Como é que foi a organização toda? desse ah, não tem muita organização não. A gente reúne os amigos, distribui a camiseta e põe na rua. Mas ele é bem mais estruturado que a banda de panela, não é? Não, ah, é diferente, a banda é uma música com os pões a gente tem um camiseta e tal, só uma coisa diferente. O papel é o nosso mestre. Padrinho, eterno, de simpatia Mas como é que é? Chá de simpatia que você estava falando? Não, é brincadeira, porque é. carnaval sem é brincadeira não é carnaval é. Mas ele é sério ao mesmo tempo que ele é brincadeira O Pino é, é o nosso mestre Essa é a nova mesmo. geração do carnaval, tá agora? É a grande geração é a Essa geração. é a grande geração é, eu acho que é a grande Vai superar graça. a tua Pelo caminho vai ah, pelo caminho vai Quer dizer, vamos ter carnaval de rua no Rio de Janeiro não é carnaval de rua, porque carnaval é música popular. Se você fosse fazendo música popular o ano inteiro, essa que é a chamada do carnaval. Carnaval é o grande prato de resistência cultural dessa cidade. Então hoje você precisa, impossível você fazer essa festa de hoje, tocando rock. Você podia fazer rock agora? Não podia. Porque então, a partir dessa idade, é que você começa a fazer toda uma, uma, uma visão ampla da cidade e das coisas da cidade. Rock no carnaval, morra então. É isso aí! <risos> Mas apesar de tantas bandas, tantos blocos, a Zona Sul do Rio se empolga mesmo quando sai a Banda de Ipanema. Este ano, ela escolheu a cantora Maria Bethânia como madrinha, mas ela não foi. Em compensação, o Padrinho, o compositor João Bosto, estava lá firme e forte. Oferecemos com maior orgulho a força de Padrinho!